E a permanência do povo em campo, na roça, fazendo a agricultura, produzindo alimentos, esquecendo o desafio que estamos aprendendo ainda com da pobreza. L'impact a évidemment été sanitário, há de, de nombreux morts no Brasil, mas ele a aussi été económico e social. E à ce sujet, eu, há euh, uma aide d'urgence octroyada pelo le, le governo federal, que a été euh, très importante. C'est uma aide que a permis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 Cada um ia pegando e punhando a mão nisso e a mão naquilo. Com o surgimento da pandemia, que não pode ficar pegando nas coisas, a gente resolveu fazer o quê? Fazer tipo uma sacola. O consumidor encomenda antes, a gente já levava organizado a sua sacola, assim diminuía as pessoas que ficavam lá escolhendo, colocando a mão, pegando. É, na verdade, teve uma mudança muito grande. Eu, por exemplo, trabalhava de fazenda em fazenda, direto fazenda em fazenda, só trabalhando porque nós não tínhamos aquela feira.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 de ces conflits socio-environnementaux que s'est pas du tout arrêter pendant a la pandemia la falta de acesso à comunicação falta de acesso às políticas públicas né e o desejo de garantir la alimentaire, a soberania alimentar tem sido como um chamariz né as políticas públicas pela as grandes grandes preendimentos avançar sobre os nossos territórios dentro do processo de mineração né, barragens da implementação da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 C'est des activités qui menacent concrètement euh, voilà, les, les territoires de vie, les territoires de production agricole et agroécologique de ces communautés. Et les femmes guerreiras, né, guerrées, elles ont conseguido se maintenir fortes, même passant par toutes ces ameaças. Exemple de ça, c'est la question de la vaccination, qui a été une lutte des das des communautés, du mouvement social, en a qu'il y a eu de plusieurs actions au STF, resistant né, contre